Olá, pessoal que ama a Deus e que ama os ensinamentos pregados por seu Filho, Jesus. Não sou melhor ou pior do que vocês. Sou apenas mais um dos filhos de Deus que nasceu neste planeta para cumprir uma missão. Nasci no ano de 1948, e a partir de 2002, vim ter consciência da minha missão. Dos rabiscos iniciais, demorei 15 anos para escrever e aperfeiçoar o livro intitulado O Homem de Deus, cujo subtítulo é, Ele veio mudar o mundo. Regularmente estarei fazendo postagens de filosofia, teologia, psicologia, relacionamento marido-mulher, educação dos filhos, saúde, autoajuda, afirmações positivas. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma atualização.